Ô Mai, o próximo ponto agora, né? A gente vai entrar, pessoal, nas ativações, por que está que sendo parcial ou não, regiões ou etc. Mas quais estão sendo as primeiras regiões liberadas na entrega da vizinhança para o pessoal entender? Tá. Por enquanto, a gente liberou para todo mundo que é de São Paulo, cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro. Ah, Maíra, mas, poxa, eu tô aqui em Minas, eu... não vai estar na minha, na minha região? Calma! Por que, que a gente liberou em São Paulo e Rio de Janeiro? Porque a gente tem um controle maior da operação nessas duas cidades, né? A gente tem muito, mais muito lojista, né? principalmente na cidade de São Paulo, tem bastante lojista, então, e a gente também tem bastante cliente. Então, a gente está conseguindo fazer o, os pilotos dentro dessas duas regiões. Mas está sendo muito rápido, tá? Então, assim, eu não consigo dizer para vocês, ah, a gente vai liberar mais três regiões amanhã, amanhã é sábado, né? Mas semana que vem... Mas a gente está avisando todo mundo que está liberando a sua região. Mas, por enquanto, é São Paulo e Rio de Janeiro para a gente conseguir testar a modalidade, fazer todos os ajustes que a gente precisar por aqui. Legal, pessoal. E agora eu vou dar uma ideia, tá? Esquece que a Maíra está aqui embaixo. Eu vou esconder ela para não ver a reação dela. Uhum. Gente, se vocês querem que ative entrega na vizinhança na sua região, mandem um inbox no Instagram para a Carol ficar maluca lá. A Carol é minha brother, é quem me ajuda nesses nesses momentos aí, mas assim, ó, por quê? Agora eu vou dar a minha opinião, tá, gente? Quanto mais a Maíra puder mostrar que tem pessoas interessadas, isso ajuda também a defender isso lá dentro do tipo, gente, precisamos acelerar, olha aqui a galera de Minas pedindo, olha aqui a galera do Sul pedindo, tem e, ó, a galera já... já, Curitiba, <risos> a Alete aí do, do Performance tá com a gente aí também. Então, gente, eu tô brincando, mas é sério, assim, quanto mais feedback a gente tiver desse ponto, até pro pessoal ir sentindo, tá? Então, vamos embora, vamos embora, vamos embora, pra gente poder pra gente podendo pedir ativação.